assim ó hum, tudo bem, ó? Tudo bem, Pastor Zé? Tudo bem, graças a Deus, ó. Graças a Deus, feliz sexta-feira santa. Feliz sanidade a santidade na divindade de todos nós, ó. Assim, ó, dia de festa, ó. Às vezes, na espiritualidade, se celebram essas datas? Depende da de onde. Com o Trenca lua você celebra todo dia, ó. Mas depende da cultura Às vezes ah, celebra-se a, a Páscoa, mas não de maneira cristã A deusa da Páscoa é muito exaltada em algumas vertentes dimensionais A deusa da Primavera Ou do outono, depende de onde você está no mundo, né? assim da transição então é, é bem relativo existe mas é uma pluralidade cultural muito grande existem civilizações que nunca nem nasceram no plano físico da 3D e tem sua cultura sua sua, sua seus costumes não? e vocês escolheram alinhar essa lição com a sexta-feira santa por coincidência ou por decisão? Ah, por logística. Assim, o sim. trabalho está de fundamentação, está caminhando bem e a gente vem fazer as lições junto com o, o que eles produzem. Aí vem as piadas cósmicas, né? Chega na, na, na meta exatamente no dia culturalmente ah, santificado e vem as coincidências, né? Sim, porque é uma lição bem apropriada para sexta-feira santa. Sim, significa que Deus está vendo. Quando tem muita coisa alinhadinha, Deus está te vendo. Obrigado, tô vendo aí que você tá me dando sinais. Hein? Mas não é proposital, é tudo. A coisa vai fluindo. Hein? O nosso foco, que é um foco de propósito, as piadas linguísticas, né, assim, ó. Então, o foco de propósito é equilíbrio por meio dos pilares da serenidade e sociedade para favorecer a vida, estruturando uma estrutura ciente. É nosso foco. O resto é tudo presente de Deus. Hein? Quem sabe agradecimento dos espíritos sustentadores, dos espíritos indutivos. Essas simetrias são o carinho hein, da vida. Ancião? Entendi. E qual é a lição? Hein? A lição é lição 157. Quero entrar na sua presença agora. Graças a Deus. Então a lição começa... Este é um dia de silêncio e de confiança. É um tempo especial, muito promissor no calendário dos teus dias. É um tempo que o céu reservou para iluminar e lançar uma luz intemporal sobre esse dia, em que se ouvem os ecos da eternidade. Este dia santo, pois introduz uma nova experiência, um tipo diferente de sentimento e consciência. Você passou longos dias e noites celebrando a morte. Hoje, você vai aprender a sentir a alegria da vida. Esse é outro momento crucial de decisão no nosso currículo. Agora acrescentamos uma nova dimensão, uma nova experiência que irradia luz a tudo que já aprendemos e nos prepara para o que ainda temos que aprender. Ela nos traz à porta onde cessa o aprendizado e captamos um vislumbre daquilo que vem depois dos cumes mais altos que ele pode atingir. Ela nos deixa aqui por um instante e nós vamos além, certos da nossa direção e da nossa única meta. Hoje te será dado sentir um toque do céu, embora retornes às rotas do aprendizado. Mas vieste de longe e já andaste o suficiente ao longo do caminho para alterar o tempo bastante para elevar-te além das suas leis e caminhar um pouco para a eternidade. Você vai aprender a fazer isso cada vez mais à medida que cada lição fielmente treinada te traz com mais rapidez a esse santo lugar e te deixa por um momento com o teu ser, com S maiúsculo. Graças a Deus. Ele dirigirá a tua prática de hoje, pois o que você pede agora é a sua vontade. E tendo unido a tua vontade, com a sua neste dia, o que você está pedindo tem que ser dado a ti. Além da ideia de hoje, nada mais é necessário para iluminar a tua mente e deixá-la descansar em serena expectativa e na alegria quieta na qual rapidamente deixas o mundo para trás. A partir deste dia, o teu ministério... Se reveste de uma devoção genuína e de um brilho que passa da ponta dos teus dedos a aqueles que tocas e abençoa todos aqueles que você contempla. Uma visão alcança todos aqueles que você encontra e todos aqueles em quem você pensa ou que pensam em ti, pois a tua experiência de hoje transformará a tua mente de tal modo que ela venha a ser a pedra de toque para os santos pensamentos de Deus. Então, vai dizer, hoje a gente fundamenta esse foco de propósito? Exatamente, ó. Assim, Entendi. Então, é, hoje teu corpo será santificado, tendo agora como único propósito trazer a visão da tua experiência de hoje para iluminar o mundo. Não podemos dar experiências como essa diretamente mas ela deixa uma visão em nossos olhos que podemos oferecer a todos para que cada um possa vir mais rápido a essa mesma experiência em que o mundo é esquecido em quietude e o céu é lembrado por algum tempo. À medida que essa experiência aumenta e todas as metas, com exceção dessa, vêm a ser pouco valorizadas, o mundo ao qual retornarás aproxima-se um pouco mais do fim dos tempos. Torna-se um pouco mais parecido com os céus nos seus caminhos e um pouco mais próximo da sua liberação. E tu, que lhe trazes a luz, passarás a ver a luz com mais certeza, a visão mais distinta. O momento virá em que não retornarás sob a mesma forma em que apareces agora, pois não, não terás nenhuma necessidade dela, mas agora ela ainda tem um propósito e te servirá, te servirá bem. Por isso, o que quer dizer isso? Ah, o momento virá em que não retornarás, sob a mesma forma em que apareces agora, pois, pois não terás nenhuma necessidade dela. Porque a gente vive na morte todo dia. E também no renascimento. Graças só Deus. Não é? Que a forma que a gente estava, não é a forma que a gente está hoje. É? Houve uma transformação e um movimento. Hein? Toda transformação vem de uma trialidade, onde o movimento sai da morte para a vida e da vida para a morte. Em todas as mudanças decorrentes da nossa agência em manifestar um desejo ou uma condição de vida. Toda vez que a gente manifesta um desejo em paz de espírito, a gente volta a criação e volta à unidade. Ô, e o que quer dizer quando diz, o mundo ao qual retornarás aproxima-se um pouco mais do fim dos tempos? Ô, Essa é uma linguagem adaptada, usando construções em uma rede de raízes do aparelho psíquico do planeta, dos registros arcásticos. Então, o momento do apocalipse é esse, o momento da clarificação. É o fim dos tempos de escuridão, dos tempos de morte. É o fim dos tempos onde a ignorância era meio e ferramenta. Então, você se aproxima para o fim desses tempos, exercitando a sua escolha e sua capacidade de aprendizado. Hein? entendi não, assim, não? Entendi. E é por isso que fala que você, isso não pode ser forçado, é uma é uma escolha a é um caminho. Exatamente. Então, um, o texto continua. Hoje embarcaremos num curso com o qual nunca sonhaste. Mas o santo, o doador dos sonhos felizes da vida, o tradutor da percepção em verdade, o guia santo para o céu que te foi dado sonhou para ti essa jornada que fazes e que começa hoje, com a experiência que este dia te oferece para que seja tua. Entraremos agora na presença de Cristo serenamente e sem estarmos cientes de nada, com exceção de sua face resplandecente e do seu amor perfeito. A visão da sua face ficará contigo mas haverá um instante que transcende toda visão, até mesmo essa, a mais santa. Isso nunca ensinarás, pois não o atingiste através do aprendizado. No entanto, a visão fala da tua lembrança do que conheceste naquele instante, e com certeza conhecerás novamente. Graças a Deus! Isso, quero entrar na sua presença agora presença cristalina da clareza e da evidência da paz e da serenidade, Anjin. Então, através dessa escolha se fundamenta uma experiência, uma vivência mais permanente na paz e na serenidade a cada presente? Sim, a permanência de um estado pleno depende de uma condi condições do ambiente, Anjin. e a, as condições do ambiente dependem de um, uma escolha, um pedido do Exatamente. ser que ele se encontra da agência. Então, através desse, desse, desse dessa decisão, quero entrar na sua presença agora. Um novo ambiente se configura automaticamente para o aquisar? novo mundo se mostra um mundo mais perto da criação e equilíbrio. ó. Entendi. Que bonito, coisa. É. Bonito ser na sexta-feira santa. Sim, a é gente é bem agraciado com a realidade, assim. Muito bom. Alguma outra dúvida, assim? Não, não, essas eram as minhas perguntas. Paz, ó. Gratidão,